Eu sou Luana, eu tenho 16 anos, tenho 17 anos, tenho 18 anos, eu tenho 17 anos, e eu vim de Bagé. Da onde eu vim? Vim de Viamão, vim de São Leopoldo, Carazinho, interior do Rio Grande do Sul, vim de Caxias do Sul, vim de Veranópolis, eu vim de Canoas, eu sou de moro em São Antônio da Patrulha. queria Conhecer mais sobre a faculdade que eu desejo, caso engenharia mecânica. Psicologia, que eu me interesso bastante. Tenho interesse por design visual. Tem várias coisas que eu gosto, como arquitetura, biologia marinha, desenho e engenharia civil, espanhol e jornalismo. Ah, legal! É muito bom porque eu só tinha ouvido falar sobre. A URGS. E daí minha mãe disse, vai, que legal. E daí eu vim. E daí eu queria conhecer mais a faculdade, dos cursos, porque eu ainda não tô muito decidida no que eu quero fazer. Eu participei do direito, das engenharias, e a gente vai pra medicina agora, pra anatomia. abrir um pouco a mente. Dá pra ter uma ideia, tipo, na prática, do que tu quer fazer no futuro. Nossa, eu quero isso pra mim. E hoje, conhecendo, eu vi que é muito mais do que eu imaginava. Ela é muito grande. falar já. Pode falar. Oi, galera, tudo bem? Convido todo mundo a vir aqui na UFRGS no Portas Abertas e visitar todos os cursos. São vários ambientes, várias salas, vocês podem conhecer vários cursos diferentes. É um mundo de coisas novas, novidades e que todos venham conhecer porque é muito divertido. <risos> Incrível mesmo. É assim que tu se descobre. Tá valendo muito a pena pra quem tá interessado. Não foi em ingressar na faculdade, não precisa ser necessariamente ano que vem. Mas já vem aqui pra dar uma conhecida, pra saber o que tu quer. Acho bem importante. E é isso.